Erro. Erro é teu. Amei-te um dia com esse amor passageiro Que nasce na fantasia e não chega ao coração. Nem foi amor. Foi apenas uma ligeira impressão. Um querer indiferente. Em tua presença vivo. Nulo se estavas ausente. E se ora me vês esquivo Se como outra hora não vês Meus incensos de poeta Ir eu Queimar a teus pés É que Como obra de um dia Passou-me essa fantasia Para eu amar-te Devias outra ser E não como eras Tuas frívolas quimeras teu vão amor de si mesma, essa pêndula gelada que chamava coração? Foram bem fracos liames, para que a alma e a namorada me conseguisse emprender. Foram baldados tentames, saiu contra ti o azar, e, embora pouca, perdeste a glória de me arrastar ao teu carro. Vãs que meras! Para eu amar-te, devias outra ser e não como eras.